E aí? Olá. Tudo certo? Tudo, tudo certo, e aí? Tudo bem, tudo indo. Tudo indo. Tudo indo. É o Zé ou é o Tranca? É o Zé. É o Zé? Quando o menino tá puto, eu venho com voz grossa. Quando ele tá feliz, eu venho com a vozinha mais amena. Entendi. É a maneira com que ele me recebe. Eu sou muito... Muito sutil, entendeu? Entendi. E aí, Zé, o que, que tá rolando? É o de sempre, né? Otário. Idiota. Babaca. Com uns meia dúzia de gato pingado de gente boa. Tentando fazer a coisa dar certo. O de sempre, é normal. Tá Já assim, tá tipo é... padrão. Né? É, não é assim? Onde você vai não é? Todo lugar que você vai não é assim? Olha, eu não sei se eu sou meio iludido assim, mas Está... Na minha estatística, as pessoas são mais legais, tem gente mais legal Talvez não em... em todos os aspectos, mas Eu consigo ver bastante coisas legais nas pessoas Ah sim, mas Você vai numa empresa, só tem idiota, salva uns meia dúzia você vai num bar, só tem idiota, salva meia dúzia. Fala um ambiente bom. Hum, é, não sei. Então, como me refutar? Você vai na sorveteria, <risos> você conta no dedo lá, ah, os gente boa, inteligente, interessante. É, mas se for na casa dos amiguinhos, daí já, já, já mas, é mais, amigo, já, é tem né? é, já, já tem uma curadoria. É, já tem ali. Lá, na casa do amigo, ou todo mundo é idiota Ou... <risos> porque você também é idiota, então você fica... Você combina, né? Uhum. Ou os amiguinhos ali se uniram numa, numa tribo ali pra não ficar vivendo com idiotas o tempo todo, né? É, eu acho que é isso É a seleção uhum. Seleção natural Sim mas é natural a pessoa, natural ao ser, natural a mim, natural ao que eu acho natural. É, mas também é... de é uma forma mais sistêmica, é assim que vão se dando as relações entre as pessoas, né? É, é um sistema formal. Ele causa e gera inferências e proporcionam teoremas de axiomas de acordo com o um conjunto de regras então há um teorema ali, por exemplo aqui, amiguinho, as coisas funcionam assim você é educadinho, gente boa você é gentil, educado e, e, e gentil e educado uhum. <risos> e isso é explicado como teorema que é baseado em axiomas e é estabelecido como regras. Sim. E aí essas regras são bases. Essas regras são são usadas para realizar um, para realizar tarefas. Só que a diferença entre coisa boa, legal, gente boa, coisa gostosa e, e, e coisa não boa é só o gosto, porque é sempre uma tarefa. Você está sempre executando tarefas. Zé, mas e assim, nesse exemplo que tu tinha dado antes, numa empresa. Alguém que tem lá um conjunto de regras, de prioridades. Tem uma qualificação que gosta de pessoas gentis e educadas. Se ela entra num contexto onde esse, essas regras não valem para o contexto. Acontece uma dissolução tipo, o contexto começa a absorver aquelas regras, mesmo que percentualmente, assim, tipo, uma, uma das 100 pessoas é gentil-educada, então o ambiente fica 1% gentil-educado, ou dentro daquele sistema específico, começa, acabam valendo as regras que já estavam implementadas. É uma boa pergunta, né? É. É, o cálculo lógico Para trazer essa formalidade sistêmica É bem relativo Porque leva em consideração características Que, que precisam ser levadas em consideração Como o nível de receptividade a, O nível de tendências que o ser consegue se adaptar ao ambiente A forma com que esses seres interagem E a postura desse uma, dessa uma pessoa gente boa porque a postura mais efetiva é.. Por exemplo, a pessoa vai lá ter uma sala na empresa. Pra entrar na sala é... a pessoa exige uma série de regras, sabe? Uhum. Tipo não ter bafo ter tomado banho. <risos> <risos> uh, não ter show é. Sabe essas regrinhas de empresa boa? Uhum. Eu chamo de regras de call center. É, porque essas regras aí estão bem em baixo nível, né? Não, mas eu tem que começar de baixo, né? Começar a ah. regrinha facinho de ser atingida, né? Beleza. Ser educado, falar calmamente, não alterar ah. o tom de voz, essa regrinha, sabe? Essas daí já estão já subindo um pouquinho nível. Já, já tá ficando mais sagaz, né? Já tá, <risos> já tá, você já tá ficando mais exigente, né? É. Tipo, né, esperar a sua vez para falar... Conseguir gerar um contexto e uma frase condizente com o que você realmente quer dizer. É. Aí o nível de exigência tá alto agora, hein? Tá, agora já começa agora... a ficar mais difícil de acontecer, é. ninguém vai entrar nessa linha. Só que essa linha ela é importante, porque ela é crucial para o funcionamento da coisa. Então a importância do 1% faz esse 1% ter relação com todo o resto... Ou se é 1% de um, uma, um sistema que não tem tanta, tanta importância, não é tão crucial, pode ser que a adaptação a essas novas formas demore um pouco mais. O contraste é sempre o caminho. Então quanto mais contraste, mais evidência e mais, mais mudança é gerada. Então, é, o melhor é para gerar condições saudáveis, é o que nós chamamos de sistema axiomático Esses axiomas são regras imutáveis Por exemplo, imagina que você é legal com alguém Se a pessoa não é legal com você de volta Ela está indo contra a regra de ser legal, sabe? Aqui nós somos legais Ser legal é um axioma de segunda ordem, podemos dizer assim Porque os axiomas de primeira ordem, eles são Tipo regras de deus, sabe? Eles dão condição para que exista raciocínio, essas coisas Esses axiomas de segunda ordem são sempre levinhos e são sempre adaptáveis São regras que o ser humano estipula, sabe? Sim E, e... esses de primeira ordem, eles estão mapeados? Sim, mas a gente precisa de um ambiente mais estável para poder adentrar esses de primeira ordem Porque são tão simples que confundem, sabe? Uhum. É, são tão simples que para você entender a profundidade e a grandiosidade daquela simplicidade É importante a gente já estar tá mais preparado Entendi. E eles são imutáveis, então eles não servem pra muita coisa além de saber que eles existem <risos> Tipo, ah, legal, sabe? Vem assim, entende <risos> Ah, mas é talvez saber disso é... já ajuda as pessoas a se alinharem com essas <risos> esses axiomas, eu acho Sim, eu diria... eu diria que o primeiro passo é o que tá aí no vídeo de ontem, talvez ou anteontem não lembro quer saber de onde você tá saindo uhum. saber que você tá olhando de fora para algo dentro sabe Sim. e dentro o dentro que você olha é o seu externo isso é um bicho é crucial eu diria que isso é algo extremamente importante o nome é expressões elementais e a dinâmica elementar foi foi uhum. gravado ontem Ontem foi dia 9, né? Eu acho que foi ontem, sim. E aí tá disponível já. Mediwan de Ananda numa eficiência. Ó, oh, parabéns. Parabéns pra ele. <risos> parabéns pra ele. Então, um, saber disso é fundamental. Depois de saber disso, saber que você escolhe axiomas de segunda ordem uhum. em um sistema axiomático é ótimo, porque isso faz de você uma uma pessoa que pode escolher entendeu sim então você tem um conjunto de axiomas ali você pode ser receptivo condizente você pode ser é, contrário objetivo né ou ter objeções e tudo isso são a questões de segunda ordem porque tem uma camada de primeira ordem sustentando todos esses e isso dá liberdade para o conhecimento ou para o conhecer da mente ser consistente. E consistente é a palavra pop do momento. Concordo. Porque se você é consistente, ah, você tem um fruto da consistência é a estabilidade. E se você tem estabilidade. Você entra em um sistema de, de. De alimentação mesmo, sabe? Você alimenta seu. o seu. o seu bem-estar. Não que ele tenha fome. <risos> Mas é como se você vai nutrindo, sabe? Sim. Lá no início do trabalho a gente dizia que as coisas eram nutridas e tal, e tal, e tal, e tal. E a gente desbandeou disso e foi em outras coisas para sustentar. Agora a gente está voltando para essa questão de ser nutrido. Mas é que essa consistência também né, Zé, tem que ter um fundamento sólido, porque eu acho que existe uma percepção de que dá para ser consistente, mas em bases erradas. Tipo, quem fica insistindo muito firmemente um negócio que, que é Tá errado, tá dando errado, já tá... não funcionou até então. Saca? É por isso que o sistema formal, prova formal, né? Você ter em, em lógica matemática, um, conceitos base e derivadas, né? derivações de, de sequências que são sempre finitas, sabe? O que que é isso? Ah, se eu, eu fizer isso, vai dar nisso. Se eu fizer isso, vai dar nisso. E sabe? Uma certa consistência para você conseguir se planejar. Uhum. E essa prova formal traz também a nossa prova, o resultado de ter mais experiência nisso, traz a prova temática, né? Que você consegue estabelecer uma temática para conseguir gerar uma teoria e ter um modelo dessa temática uhum. e conseguir ter relações, né? Fazer relações, fazer comparativos, ter relacionamentos. E é como você disse, para isso é importante, é crucial, tá estável. Ah, mas eu tô estável no nível mais avançado? Não, não. Não importa. Você pode estar tá estável. No nível menos 300 trilhões Ou você pode estar estável no nível perto de Deus O que importa é você estar estável Porque a evolução é tipo um, sabe? Um estrago A evolução não importa tanto E como que a pessoa consegue diferenciar se ela está estável ou não? Ah, ela consegue fazer essas correspondências, né, de, de de padrões, consegue observar as coisas, consegue comparar as coisas, consegue raciocinar. Isso são são efeitos de uma pessoa saudável, sabe? Sim. A pessoa saudável, ela sabe que ela tá bem E ela tá bem, não importa se ela tá... Ela tá evoluída ou não tá evoluída Porque a evolução é um simples detalhe é, é que eu pergunto isso porque às vezes eu tenho a percepção E pode estar errado De que tem gente Que... Parece... Por fora que tá muito... Consistente ou muito feliz Uhum ...fazendo coisas, tá só, é, só que se tu olhar um pouquinho mais, a lógica interna que tá funcionando ali é uma lógica meio fuleira. Então, eu não sei se é eu eu julgando outra pessoa que para mim parece fuleiro, ou se internamente a lógica dele é consistente de um jeito saudável. Não, eu concordo com você. Se estamos julgando errado, somos dois. Gente, aí é isso que eu fico <risos> pensando. Essa é estabilidade. Que as propriedades da, da estabilidade. Elas usam o mesmo sistema axiomático. E esse sistema de regras. Sistema de regras. Ele precisa ser consistente. E ele não pode carecer de contradição. Uhum. Você, tá, você tá vibrando muito evoluído aí. tá chiando. De novo. É, pode ser Pode ser isso ou pode ser o meu microfone Que tá com problema Vamos Mas a, a teoria fundo, do tranca ontem Era essa Uça. também que... Muita energia Uça. Tá desestabilizando as coisas Uça. Eu posso botar no mudo Enquanto tu continua explicando O que, que tu acha? Tá melhorando. tá melhorando Agora tira o fone e põe de novo Pulsar Vê se melhorou Tá melhor, tá bem melhor do que antes Que bom É a técnica Nossa, agora ficou bom ah. <risos> Agora ficou bom O que você fez? Ah, você pôs no mudo Tem que ser aquele fonezinho fuleiro lá de... de 3 reais que vem da China que uma criança fez sabe? vou arrumar um desses <risos> então, o seu sistema vai estar estável quando ele vai carecer de contradição e ele vai ser constantemente colocado em contradição pelo menos por enquanto porque as pessoas vão buscar isso vão buscar essa contradição o sistema a mídia as mentiras sociais Esse sistema de falta vai constantemente colocar seu sistema em contradição Pelo menos daqui uns 5, 6, até 10 anos ainda vai ser assim Então se você está indo muito contra a maré E a tua vida é bem própria, bem do teu jeito, bem, bem na sua vibe É isso aí mesmo, você está indo bem pra caramba E se você está vendo pessoas Batinhas. Imagina que é um pensamento abstrato E eles falam, ah, tudo bem, tá certo Segue o seu rumo, tá tudo tranquilo Mas o posicionamento é fundamental É muito importante O conjunto de regras Pra convivência, pra interação Pra... Prestação de serviço, pra amizade, pra qualquer coisa, é muito importante Então fica a lição de casa Vocês Fazem aí Suas regras E aí vocês vão refletir pra ver se vocês estão cumprindo elas Muito provavelmente não É isso? É só isso, só isso. Tranquilo, tuve, satisfação. Né? A gente vai acrescentando vai os termos, vai explicando devagarzinho, que agora a gente tá no momento love né? Gosto assim Beleza. Até viu, fica com Deus aí, qualquer Olá, coisa é só chamar. E qualquer dúvida é só entrar em contato também. E vamos se curar. Vamos tomar um back se curar. Ha, <laughs> <laughs>